O projeto ponto de partida é um projeto que a gente denomina como lúdico real didático lúdico porque se baseia num jogo educacional real porque traz nuances cenários reais para a engenharia civil né e didático porque, porque tem por finalidade né capacitar o aluno o projeto ponto de partida ele é um uma grande concepção de, de um jeito de dar a essa disciplina de, de rodovias, né? onde uh, integra uma abordagem que os alunos começam enfrentando as situações reais da vida e enxergando o processo como um todo, e esse é o grande diferencial dessa, dessa, desse projeto, né? que modificou o jeito de administrar, inovou no jeito de administrar essa disciplina.